É, um cidadão ele me procurou, não procurou não, a gente está na rua e sempre passa e eles, ele me abordou e me falou em relação ao que aconteceu com ele, é, próximo ao hospital. Poderia ter acontecido em qualquer lugar, né? não porque está próximo ao hospital, poderia ter acontecido na rua, poderia ter acontecido num bairro, ou num bairro qualquer, mas ele teve a infelicidade estar tá saindo de uma consulta que ele foi fazer no hospital, e ele foi abordado por dois cidadãos. É, e segundo ele me falou que seriam é, é, alguns um, um andarilhos, né? Eu não estou aqui discriminando de, de, de forma alguma, de jeito nenhum. não estou mesmo, quem me conhece sabe. Mas eu tenho que, que, que, que lutar e, e, e tentar é, resguardar a segurança da população do nosso município. Quero, é bom que o Juarez esteja aqui, secretário de governo, que você possa estar levando o Juarez dessa minha fala até um órgão competente. Esse cidadão foi abordado. Ele foi abordado, tentaram assaltá-lo, porque, é, veja só, a gente tem muitas pessoas no nosso município diferentes. E, inclusive pessoas que são moradoras do no nosso município, que nós hoje mais não conhecemos mais quase ninguém que vem para o nosso município. E aí ele falou que foi abordado. Isso é fala dele. Né? Eu não posso provar que foi abordado por dois andarinhos. Então, eu não sei né, é, é, é, de que forma o município poderia estar tá agilizando né, para que pudesse é, é, é, é, conversar com esse cidadão que vêm de fora, que ficam no nosso município por mais de um dia, por mais de dois dias, por semanas. Qual a situação? Qual a providência que tem que ser tomada? São gente, seres humanos como nós, como nós, que merecem respeito. Mas é preciso, é preciso tomar uma providência. Né? Porque amanhã, hoje foi esse cidadão, não se faz nada, amanhã é, é, é mais um Aí depois mais um, enfim, aí quando, como ninguém para para chamar a atenção e não falar nada, e aí pode dar, pode ser, ter uma continuação aí né, sem limite. Então, senhor Presidente, essa é a minha fala. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos que nos ouvem e uma boa noite.